Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão? Meu nome é Romulo Scholeva, sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon, e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui com vocês uma pessoa que escolheu uma jornada que pode parecer desnecessária para muitas pessoas, a jornada da sustentabilidade em nossa sociedade. Suzane começou essa jornada cerca de 15 anos atrás, e enquanto a gente está vivendo num momento de pandemia, que é potencialmente uma luta de curto e médio prazo, a batalha dela é uma luta de longuíssimo prazo. Su, seja muito bem-vinda. Obrigada, Romulo. Prazer estar aqui conversando com você. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Suzane Galeno, sou diretora da Eco Sustentabilidade, uma empresa pernambucana que tem a missão de conectar as pessoas e os negócios às soluções sustentáveis. E nada mais justo né, e nada melhor do que estar conversando no mês do meio ambiente, né, antes do dia dos oceanos, depois do dia mundial do meio ambiente, sobre essa temática que é tão necessária e esclarecer algumas dúvidas. Su, a gente teve uma conversa, obviamente, antes de fazer essa live. Eu gostaria de começar com um tema que eu acho, que eu acho um pouco espinhoso. E por favor, me corrija se eu estiver enganado e se o seu conceito for diferente, eu vou adorar saber de você uhum. o que, é que você pensa a respeito desse assunto. De uma forma geral, as iniciativas de sustentabilidade e ecologia são iniciativas que dão resultados de longo prazo. De certa forma, o que, a gente faz, o que a gente faz hoje nesse sentido é algo que vai ser colhido em décadas. Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm atitudes sustentáveis porque elas não conseguem enxergar o valor disso de imediato. E aí eu entro na questão, o que, é que você acha do papel do governo em regulamentar questões relacionadas à sustentabilidade? Porque a partir do momento que existe uma regulamentação e multas pesadas para pessoas que não têm uma adesão legal ao que é exigido de empresas e de pessoas, talvez essa importância do, de um, da, da sustentabilidade de uma forma geral ela cresça. Como é que você enxerga essa questão? Bom, a gente já começa com essa pergunta, vendo o papel do governo. né Ele precisa das diretrizes e a gente tem, sim, uma legislação muito interessante na temática ambiental. Né? A gente tem política nacional de resíduos sólidos, a gente tem política nacional de meio ambiente, de educação ambiental, só que temos também um grupo no governo que quer passar uma boiada, que está legislando, que está atuando de uma maneira que desconsidera a importância do meio ambiente para a manutenção da qualidade de vida. Né? A, a gente tem na Constituição Federal, o artigo 225, que fala que a responsabilidade ela é compartilhada. e esse E essa responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, o governo, cada um tem a sua parcela por estar fazendo só que o governo ele acaba pecando a gente tem muita legislação no sentido da fiscalização e do cumprimento daquela legislação né então sim ainda existe esse essa necessidade desse entendimento da sustentabilidade de uma maneira mais interconectada a não só enxergar por caixinha né compartimentado esse esse entendimento então um, a gente está colhendo hoje efeitos de ações de alguns anos atrás. Não sei se você já ouviu falar, se as pessoas que estão acompanhando essa live, no Overshoot Day. A natureza uhum. ela tem uma quantidade de que é capaz de suprir a nossa necessidade. E desde 1975, que todos os anos nós estamos consumindo os recursos naturais antes desses 365 dias. Então, a gente está sempre, a cada ano, ficando com débito. Devendo. Ficando no cheque especial ambiental. Então, todos os efeitos que estão sendo causados atualmente, né, a gente tem a questão das mudanças climáticas, a emergência climática, que alguns negacionistas estão dizendo que não existe, né, dizendo que não existe aquecimento global, ignorando a ciência, ignorando os estudos que apontam que existe, sim, uma aceleração Dessa temática a questão do aquecimento questão da, do desmatamento ajudando né a gente tem os resultados de 2019 a, o desmatamento na Amazônia aumentou 85 por desmatamento na floresta na Mata Atlântica também aumentou foi o maior nos últimos 30 anos então existe as a, querendo o crescimento econômico só que a gente não cresce sem um limite né? por isso o desenvolvimento e o governo peca nesse sentido multas são aplicadas, mas não são pagas no momento uhum. e acaba colocando o meio ambiente num papel secundário, quando ele é o essencial para que as atividades se desenvolvam então é uhum. nesse sentido o governo a gente tem uma legislação grande porém o governo não não cumpre na fiscalização né nessas multas e na cobrança e ainda tem um, um grupo querendo passar uma boiada, mas não passarão. <risos> é, o Caio fez, fez um comentário aqui, ele disse assim, regulamentações existem, o que falta é a fiscalização atuante e levada a sério. Vídeo polo de confecções, têxtil em PA, extremamente poluente e danoso ao meio ambiente, resíduos químicos e corantes. Então, em resumo, é, se eu entendi corretamente, você acha que a nossa legislação ela é, uma, é uma legislação adequada, Existe a atua, atuação e a autuação dessa legislação, mas a efetiva cobrança das multas ela não é realizada, então, de certa forma, isso faz com que a legislação não seja levada a sério. Isso, e tem toda tem todo a questão por trás de colocar o ambiente como segundo plano, né? como alguém que vai receber, e não alguém que está ali numa troca. Eu estou te dando uma forma de você se manter e você precisa para se manter e para ajudar o equilíbrio devolver em sustentabilidade, né? Devolver em equilíbrio, tendo uma troca harmônica, né? Se a gente considera que uh, o meu ambiente ele ele está sendo muito mais está sendo colocado muito mais em notícia, mas não nesse protagonismo, né? A gente tem a legislação ambiental da gente serviu de, de base para outras legislações uhum. em outros países também. Só que temos política, Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, que fez dez anos e querem adiar né, esse início, essa implementação de fato. Então, temos vários acordos, várias negociações que precisam ainda de mais celeridade para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade aqui no país e não ficar sendo conhecido como um país que tem uma diversidade incrível e ignora a riqueza uhum. que tem perfeito gente, se vocês acham esse assunto interessante clica no aviãozinho aí embaixo manda essa live para os seus amigos traz esse pessoal para participar aqui conosco e interagir com a gente no chat fazer perguntas, eu acho que esse é um tema muito interessante, é, como a gente falou no início, talvez não seja algo que seja perceptível em curto prazo mas é algo que envolve a todos nós, todos vocês é, Su, veja é, eu tenho a certeza de que muitos que estão assistindo a gente já ouviram falar do tema, da questão da sustentabilidade, de uma existência sustentável, da ecologia, mas eu acho que em alguns casos isso não fica claro. Essa relação, principalmente você que tem uma empresa que trata desse assunto, eu acho que essa relação não fica clara. Explica pra gente o que danado é isso. A sustentabilidade... Vamos imaginar um tripé. A sustentabilidade ela envolve três áreas, três pontos. Economia, ambiente e sociedade. Então, a interrelação, o encontro desses três pontos é a sustentabilidade. Muita gente confunde apenas com o desligar a água ou fazer a coleta seletiva. Mas a sustentabilidade vai muito além do que só as questões ambientais. Está na... na qualidade de vida da população, né, o equilíbrio econômico e atendendo sendo ambientalmente correto. É importante a gente a gente frisar que é, esse entendimento né, de que a minha ação não vai trazer nenhum impacto, o que é que eu estou fazendo e, e eu não vou deixar de fazer isso porque sou só eu, mais um mais um, uma, cada pessoa uhum. fazendo uma prática, mesmo considerando pequena. É interessante e precisamos desse novo olhar, né? Desse dessa visão se sentindo pertencente ao sistema. Eu acredito que essa visão desassociada né? do, do sistema, do ambiente, das práticas, da ação e a reação, se dá por isso, por não se sentir integrante ao sistema e com isso essas práticas serem entendidas como desnecessárias ou de pouco valor, né? Mas a sustentabilidade ela é seu se seu, se for para falar em uma palavra, eu digo que ela é empatia. E uma outra palavra uhum. que eu posso usar também é equilíbrio. É você ver as suas ações e atuar de uma forma mais eficiente, né? porque a sustentabilidade ela vai te proporcionar economias financeiras, o que é interessante, uhum. vai proporcionar a inclusão social numa ação simples que você acha que vai estar tá só preservando o ambiente, você vai estar tá ajudando famílias. Então, é, é perceber essa interdependência, né? voltar nas aulas de ecologia lá do ensino fundamental, quando a gente uhum. estuda em ecologia, relações harmônicas, as relações desarmônicas e perceber o, a necessidade do equilíbrio no sistema da gente. Su, você acha que, de alguma forma, essa questão da sustentabilidade e da ecologia é, tem, um, um, um, um principalmente dentro das empresas, um conceito de que investir nisso, na verdade, não traz retorno ou que, de repente, você vai terminar gastando mais do que economizando? Será que não existe um preconceito aí, não? Sim, sim, existe, e eu escuto muito é, esse tipo de questionamento. Eu vou gastar mais para ser sustentável. E eu paro para perguntar à pessoa qual é o parâmetro que está usando de, exemplo, de gastar mais e é mais caro que... Qual é, qual é o parâmetro que, que foi usado? Mais caro do que o quê? Né? um uhum. produto sustentável que vai ter um, um custo-benefício melhor, que vai ser mais eficiente, vai permitir uma economia a longo prazo. Isso, esse, essa visão de que ser, de ser mais custoso ou não deriva disso, né? da, de ser mais imediatista, de a gente enxergar uhum. apenas a curto prazo essas ações que são feitas. Então, é, a sustentabilidade ela não é necessária ela é o caminho, principalmente agora, né? nesse momento de pandemia, a gente está sendo convidado a pensar de uma maneira sustentável, a entender que necessitamos de uma nova prática, que o que era antes não vai voltar. A, o que a gente fazia antes, a prática que a gente tinha antes, foi isso que nos adoeceu. Esse automatismo, esse uhum. estar desperdiçando recursos, né? é, é isso que que nos adoeceu. Então, as empresas elas precisam ter esse olhar de não romancear a sustentabilidade, mas de ver como uma forma estratégica, como eficiência, como economia, né, de inserir dentro de toda a sua estrutura. E alguns investimentos, óbvio, no início você vai ter que, vai precisar investir mais. Mas e o payback? Né? Em quanto tempo esse retorno vai existir? e Depois você vai estar economizando, então é preciso né, a gente ampliar um pouco essa visão do que é caro, do que é barato, do que é desperdício e ah, talvez os valores eles estejam um pouco invertidos nessa nessa questão da sustentabilidade. Perfeito. E aí eu te faço a pergunta, eu entendo que a Ecoi, a sua empresa faz exatamente esse tipo de trabalho, também? Também, também, a gente atua, eu tomei para mim uma, uma missão, né? Eu sempre escutei que Recife, Pernambuco, Nordeste, tinha um desenvolvimento de tecnologias, um, um, uma, um avanço na área de sustentabilidade diferente do Sul e do Sudeste. Eu disse, é, tá, então vamos atuar para diminuir e trazer soluções que estavam lá para cá. Uhum. Então, a gente trabalha tanto com serviço, né, com consultor consultoria, treinamentos, capacitação de equipe, fazer esse trabalho para a inserção dessa sustentabilidade, não como uma data específica no calendário para plantar uma árvore, mas sim <risos> ter uma estratégia para inserir esse... Porque é muito é muito que algumas empresas praticam, só plantam uma árvore e durante o ano derrubam outras 350. Então né? entender não o dia do ambiente é todo dia, o dia do meio ambiente é pensar todo dia de uma maneira estratégica de que a sua ação vai ter um benefício interessante. Né? Então, atuamos no serviço prestando essa consultoria e também com produtos. A gente tem produtos tanto para uso pessoal, né? alguns itens para as pessoas começarem a diminuir o uso de plásticos descartáveis, que seja copo, canudo, né, para as mulheres coletor menstrual e, e outros produtos que podem ser encontrados na, no Instagram da gente, no, no arroba é com sustentabilidade, e conhecer também outros produtos. Nós somos representantes de outras duas em, três empresas né com soluções para a redução desse lixo. A Meu Copo Eco, uhum. que são copos, para diminuir essa esse consumo de plásticos descartáveis. E tem uma solução interessante que é o conceito calção. A pessoa vai para um evento, esse evento escolhe não gerar plástico descartável e, ao invés de fazer esse custo, né, faz um conceito calção. Então é a economia circular, ou seja, fazer o um produto, você não é obrigado a comprar um item, você vai ter um, um produto, um copo à disposição para usar naquele momento. E aí mostra que esse copo ele vai seguir o ciclo até Vai ser reutilizado até não ter mais condição de uso para esse fim. E aí pode ser reutilizado para uma outra atividade ou pode ser direcionado para reciclagem. Diferente do uhum. que muitos dos descartáveis que são usados. A Rume Biogás, que é um sistema de biodigestão israelense, a gente trouxe esse primeiro sistema para Pernambuco e apoiato Recicla, que é a primeira empresa, a primeira indústria do país a fazer a reciclagem de bitucas de cigarro, então hum, essa é uma tecnologia inovadora é, pra, pela UNB, né? então tem todo a, o aporte científico da faculdade tem todo o embasamento, a empresa ela se preocupa com as práticas internas, então não é só pegar o material e fazer a reciclagem. E tem o produto né da reciclagem da bituca, que é a celulose, ela volta para o sistema, né volta para a uhum. cidade que enviou o material e a gente vai fazer a inclusão de artesão e reinserir esse material, que seria tão poluente, porque duas bitucas de cigarro poluem um litro d'água, e tem mais de 7 mil substâncias químicas em cada bituca, e né, nesse período acaba sendo um veículo a mais de transmissão de doenças, então sai de impacto negativo para gerar um impacto super positivo que a gente não tem noção do, do tamanho desse impacto. Né? Então, a gente trouxe a representante aqui em Pernambuco da Poiato Recicla e também de outras tecnologias para esse consumo sustentável, né? esse consumo consciente. Eu gosto de falar que eu não quero falar de problema. Problema a gente já sabe que existe. Eu quero apresentar as soluções e mostrar. Enquanto você está enxergando isso, existe essa possibilidade para consumir de uma forma mais sustentável, para ter melhores resultados na empresa, no evento, em casa, independente do, do local que esteja. É possível fazer diferente e ter essa solução. Fantástico. Eu, eu quero trazer um tema agora que eu, eu considero particularmente um pouco... Polêmico, eu quero a tua opinião a respeito disso. A gente está vivendo um momento, um momento extremamente desafiador no que diz respeito à, à sociedade, à humanidade, por assim dizer, e é uma luta que iniciou, tinha, tinha um jeito de ser uma luta de curto prazo e está se mostrando, mostrando ser uma luta de médio prazo. Por outro lado, como a gente falou no início, a, a luta da sustentabilidade ela se faz com, com ações práticas no dia a dia. Cada indivíduo pode contribuir para isso, as empresas também, é óbvio. Mas os resultados que você, de fato, consegue mensurar, eles não são resultados de curto prazo. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu vejo aí um, um conflito, meio que a atenção que antes estava sendo dada para uma luta de longo prazo relacionada à ecologia e à sustentabilidade, ela pode estar sendo deixada um pouco de lado nesse momento onde há uma necessidade de dar um foco total à crise de saúde que o mundo vive hoje. Como é que você enxerga essa, essa dicotomia? Existe um conflito de fato? Você percebeu que as instituições estão deixando de lado um pouco a sustentabilidade para focar na questão econômica e humana da pandemia? Eu não, não vou dizer que sim totalmente, né? Mas algumas empresas elas estão continuando, estão enxergando a sustentabilidade como a, da parte ambiental também como essa oportunidade. E eu começo falando para responder isso é que a sustentabilidade é o caminho para a saída dessa crise, né? Como eu já comentei, nossas práticas insustentáveis nos trouxeram até aqui. E a sustentabilidade, ela uhum. significa também união, né? Quantas empresas, quantos grupos não estão se unindo para encontrar as soluções, para trazer essa resolução. O caminho é a união, o caminho é todo mundo, cada um pegando a sua responsabilidade compartilhada para tirar esse... para a gente sair. E se cada um não faz a sua parte no momento que precisa fazer, a gente vai ter um tempo a mais nessa nessa lição que a gente precisa aprender. Né? Então, se cada um não faz a sua parte de sair de máscara, de descartar corretamente os materiais, de, de economizar a água, porque estamos precisando muito da água, e a água ela é finita. Então, cada um precisa gerenciar os recursos que precisa utilizar da maneira correta. Algumas ações de sustentabilidade elas são sentidas de longo prazo, sim. Mas algumas a, a curto prazo pode-se enxergar. Por exemplo, o aumento da coleta seletiva em São Paulo. Durante a pandemia teve um aumento da coleta seletiva. Tem uma percepção também da geração, do impacto que as pessoas estão causando. Agora está dentro de casa, escritório, academia, tudo. Então, o que era gerado em outros espaços de material, de resíduos, está tudo sendo gerado em casa. Uma grande uhum. oportunidade para se observar a forma como se consome. né? Então, tem essa é, esse viés de alguns só estarem enxergando a parte humana e a parte econômica. O desafio imediato. Só que enquanto, só que enquanto a gente enxerga... O desafio imediato passa também pelo controle ambiental. Né, de, do descarte correto dos materiais, do, de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. Se a gente não botar os três em equilíbrio, a gente vai demorar muito mais tempo para passar por essa fase, né, essa, essa lição que a gente precisa aprender. Essa é a minha visão. Então, Ou seja, é uma, é uma hora de aliar as coisas. Aqui. Exatamente, é a hora da gente equilibrar, é a hora da gente fazer. A juntar as caixinhas, juntar as peças desse quebra-cabeça e entender que tudo funciona de maneira interligada. A gente age né, na natureza de uma maneira desconectada, muitas vezes, aos ciclos naturais. tá na hora de religar, de se reconectar e de perceber o impacto da sua atitude na vida, de perceber o impacto que seus pequenos hábitos diários Representam. é é um copo descartável. Falaram sete milhões de pessoas. Brasil gera 720 milhões de copos descartáveis por dia. Por dia. Então está na hora da gente refletir esse consumo, né? Porque o planeta ele não é descartável. A gente age de uma maneira como se tivesse um outro planeta, um outro lugar para ir. Se a gente, se a questão do consumo, do ter bens for igual ao consumo dos Estados Unidos, né, do norte-americano, a gente precisa ter quatro planetas. A gente só tem um e está ah, desde 1975 no cheque especial. Então, é necessário parar para refletir quais outros aprendizados dessa situação eu posso tirar, Qual, como é que está o meu impacto, o que é que eu posso ser mais eficiente, porque isso repercute também em economias financeiras, não é só proteger a natureza, é proteger todo o sistema e a gente está inserido nele. Perfeito. Eu, eu percebo que é, a questão da sustentabilidade e da ecologia, ela chega muito à mídia, através das ações ou da inação de governos ou quando existe um grande desastre ambiental provocado por uma empresa A, B ou C. E aí é quando a, a, a população em geral é, percebe essa questão da sustentabilidade e da ecologia. Um outro ponto que eu quero colocar é que me parece que, eu até coloquei no início, é, a população em geral percebe essa responsabilidade como uma responsabilidade que está ligada a empresas e a classes com maior poder aquisitivo, como se, para você ter ações ecológicas e sustentáveis, é, você precisa, precisasse de recursos financeiros ou ter a capacidade de é, fazer ações nesse sentido. E aí, primeiro, eu quero saber a, opinião, a sua opinião a respeito desse, desse ponto. E, segundo, é, o que, que é classe é, com menor poder aquisitivo? Aquelas pessoas que não têm muita escolha sobre questões que estão relacionadas a, a, ao financeiro. Como é que essas pessoas elas podem lidar com a, a ecologia e a sustentabilidade? Essa questão de achar que a responsabilidade de A, de B, de governo, de empresa, é muito de terceirizar a responsabilidade, né, de não pegar para si assim a parte que lhe cabe. Não, Exato. Eu, é, o prefeito que não limpa, é, fulano de tal que não faz, Exato! não percebe que tá o outro não fez, mas o que é que eu posso fazer para aquela situação ali ser minimizada? Eu não vou, eu tenho a certeza que eu não vou resolver os problemas do mundo, mas eu vou ajudar. Falar igual a Nádia Tereza, eu sou uma gota no oceano, mas sem é essa gota o oceano fica menor. Então, imaginem que cada pessoa vai ser essa gota no oceano, vai dar essa parcela de contribuição. Então, todo mundo pode fazer algo. Inclusive, quem não tem recurso financeiro disponível, porque sustentabilidade não é caro. Tem, tem várias pessoas me fazendo essa pergunta, não, itens sustentáveis são caros. E eu volto para o questionamento que eu já fiz. Qual é a base que você está usando para dizer se é caro tá. ou se é barato? A gente tem a questão, no Brasil, né, do greenwashing. 47% de, de produtos de limpeza e higiene pessoal foram reprovados no estudo por prática de greenwashing, que é um esverdeamento, é dizer que é sustentável, é ecológico, mas, na verdade, não é tão verdade assim. Outra é aquele desejo, isso, é vender uma imagem verde quando, na verdade, seu produto... Não, não é assim então eco-friendly, ou seja, amigo da natureza, assim Então, algumas dicas para encontrar esse greenwashing. Se só diz no rótulo que é eco, sou ecológico, sou amigo da natureza, desconfie. Para essas atividades, para essas informações, existem certificações. Então, tem a certificação Credit Free, da SVB, quando o produto é vegano, tem selos de origem do material, da madeira, do, da celulose né, para o papel, por exemplo. Então, hum. tem vários selos, várias certificações que vão estar. Eu acabei não pegando aqui uma, um exemplo de um rótulo. Tem um, um produto que eu comprei, que é selo vegano, é, plástico reciclável. Então, dizendo várias informações a respeito da procedência e selos de instituições que garantem essa... Informação ah, Não entendi. simplesmente dizer eu sou eco, eu sou sustentável. Tá, o que é que é, virou moda? Até mesmo viu moda degradável, virou moda. E assim, o um uso da mesma forma da, da palavra sustentável, né? Tá tão assim, usualmente colocado que perde muitas vezes o sentido. Quando na verdade, o sentido sustentável é esse equilíbrio entre as três áreas, se não existe esse respeito. A essas três áreas não é sustentável. E aí, nesse nesse contexto, que as populações né, que não tem tanto acesso. Várias práticas a gente já vê de reutilização, de colocar para reciclagem. A CELPA tem um programa que ela troca alguns materiais recicláveis por desconto na conta de luz. Então, hum. as pessoas de baixa renda tem acesso também a isso, não que outros grupos aqui não tenham esse acesso, é só entrar no site e buscar essa informação. Descartar corretamente os materiais, né? aproveitar ao máximo, só comprar de maneira consciente, isso serve não só para as pessoas de baixa renda, mas também para as pessoas que querem modificar as suas práticas de consumo sustentável. E a gente precisa sair desse teu preciso ter, eu tenho que ter aquilo da gente refletir se precisa mesmo daquele material, daquele item, daquele produto. Eu preciso tá. Se eu já tenho um anterior, qual é a destinação que eu vou dar a esse anterior? Não sei qual é. Vou procurar, porque pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pela destinação, ela é compartilhada, e ela só cessa do consumidor quando ele destina de maneira correta. Então, você jogar um material na calçada, na no Rio, se tiver algo que liga você, ou se fizerem uma denúncia, você vai ser responsabilizado por aquele material ser jogado de maneira incorreta. Né? Então, precisamos ter essa visão de que não é só para um grupo A, um grupo B, ou um grupo C, que é para a sustentabilidade. Estamos aqui no mesmo planeta, estamos todos interconectados, é para todo mundo estar seguindo, essa caminhada, né? essa jornada. Não é uma receita pronta e não é uma chegada, porque é sempre a melhoria contínua, esse desenvolvimento sustentável, esse essa melhoria nos processos. Então, é, essas são algumas das práticas, além de fazer compostagem doméstica, fazer uma horta em casa aproveitando esse produto da compostagem doméstica, e aí você já pode parar de comprar alguns itens são atividades simples que qualquer pessoa, independente das, da sua faixa de renda, pode começar a desenvolver em casa e incentivar os amigos também e os familiares a, a fazer Porque quando você começa a desenvolver, o exemplo é o que vai arrastar. Eu posso ficar aqui falando, falando, falando uhum. que os resultados eu só encontrei mais quando as, eu comecei a calar e as pessoas começaram a ver as minhas práticas. Né? então compostagem, de fazer a reciclagem, a destinação para a reciclagem dos materiais, de usar coletor, de substituir coton. Então, vários produtos e esse uso, só o fato de estar tá segurando o um copo em algum local que tem uma pessoa usando descartável, aquilo ali já vai deixar ela né, com uma pulguinha atrás da orelha, um incômodo. E eu já fui até associada a essa econômica, né, de, de me verem com algum item e associar essa prática, o que é muito positivo, que mostra que o exemplo que arrasta e não o falar, né? O falar a gente aprende muito pouco, mas com o exemplo e a prática o percentual de aprendizagem e de tornar isso hábito é muito maior. Você falou duas coisas aí que eu eu achei assim fantásticas. Primeiro que essa questão da ecologia e da sustentabilidade ela passa pela educação e pela conscientização que não custa absolutamente nada. Então primeiro ponto. Segundo ponto que é uma coisa que eu não conhecia. Você mencionou que é interessante a gente ter uma pulga atrás da orelha, ter uma certa suspeita, quando a gente encontra, por exemplo, uma embalagem de produto que está lá escrito nós somos amantes da natureza, nós somos ecossustentáveis, nós somos isso, aquilo. O que, de fato, o consumidor deve procurar são os selos de certificação das instituições que fiscalizam esse tipo de coisa. Então, é isso, né? Que garantem a procedência, que aquela informação ela é correta. Então, se uhum. tem... um se o produto diz que é vegano, diz assim, somos amigos dos animais, tá? Qual é, quem é que vai me dizer que você não tem crueldade no... Né, que o produto não foi testado em animal e que não usa nenhum ingrediente de origem animal? São então, as empresas, né, são as instituições que atuam nessa temática. Então, precisa dessa certificação para garantir aqui aquela informação é ou é correta. Né? Infelizmente, a gente ainda tem essa prática de, de venda de produtos que dizem que é uma coisa, e nesse sentido, o produto acaba sendo bem caro, né? A gente, um exemplo que eu trago é o biodegradável, a sacola biodegradável. Eu chamo ela de biodesagradável, porque a gente vai ter um <risos> problema aí nesse meio. Nem o, ela não serve nem para compostar, porque ela tem plástico na... na na matéria na matéria-prima ela ou vai ter metade de plástico metade de origem vegetal ou vai ter um, vai ser de plástico e vai ter um óxido um, um biodegradável que vai acelerar a degradação do plástico o plástico uhum. não vai deixar de existir mas eu não consigo nem reciclar nem compostar aquele material o que é que eu vou fazer com aquilo descartar Uxa. ou seja insere um produto que é um erro de design e aí gera o lixo, porque o lixo ela, ele vai ser isso, um erro de design. A natureza vai estar ali utilizando e transformando tudo. Não existe lixo na natureza. A gente que saiu do ciclo e criou a linearidade, quebrando totalmente essa prática e desregulando os ciclos da natureza. Então, essa certificação é importante, de ver quais são esses produtos, de, de fato, criticar. né? Tem os R's da sustentabilidade, reduzir, reutilizar, repensar, recusar. Começou com três, foi para cinco, sete, mas o mais importante de todos esses que eu acho, que eu acredito e defendo, é o repensar. Porque se eu não começo repensando as minhas práticas, eu não vou reduzir, eu não vou recusar, eu não vou botar para reciclagem, eu não vou fazer mais nenhuma ação porque foi estar no automático do que a cultura da gente está defendendo. É, o Caio está comentando aqui que não sabia dessa particularidade do biodegradável, e eu confesso que também não sabia disso. Ou seja, pegaram uma coisa que poderia ser potencialmente reciclada e tornaram uma coisa completamente inútil. Exatamente. Isso entra nos canudinhos. Tem canudo que foi substituído por canudo de papel, certo? Certo. E aí a gente tem que muitos desses canudos de papel levam plástico na composição. O que é que eu fiz? Nada. Eu eu fiz, eu atendi a demanda de um grupo de específico para vender aquele material. Para vender aquele material. Estou atendendo um grupo específico. Quando, na verdade, antes de eu substituir por outro item descartável, eu perceber existe algo reutilizável, eu posso substituir o que é descartável por algo reutilizável, se eu posso, por que não fazer? Eu vou estar economizando dinheiro, eu vou estar tendo mais qualidade de vida, porque se eu, eu acredito que essa notícia você também não sabe, mas estima-se que cada pessoa consuma o equivalente a um cartão de crédito por semana de plástico. Porque o plástico no microplástico já está no ar, já está na água e a gente está consumindo. Então, o plástico hum. que a gente usou, a primeira escova do dente que a gente usou, ela ainda está no meio ambiente e vai demorar muitos e muitos anos por lá, então já é algo que está impactando, por ser invisível, a gente não tá vendo, e continua a usar, continua a achar que tá tudo equilibrado, que não vai me atingir, não vai né? então se não me atinge eu não vou agir, não, eu preciso, né? a sustentabilidade é esse olhar empático, esse olhar de pertencimento e de sistema. Que se atinge um, de uma forma ou de outra, aí você atingiu. Estamos no mesmo barco. Su, você já foi chamada de ecochata? Muito. Aí eu digo que eu sou econsciente. É <risos> Mas Excelente. de ecochata já fui muito. Não é ecochata, é ecológico e é consciente. É só porque esse esse termo de ecochada eu entendo agora de uma outra forma eu estou levando a pessoa a refletir por algo que ela não quer refletir ou de que ela tem vergonha daquilo nós temos sempre a chance de evoluir. eu não nasci a vida toda tendo esses hábitos de não usar descartável de não é um aprendizado então precisamos aceitar que erramos, entre aspas, né? pela cultura, pela nossa consciência naquele momento, era o que tinha à disposição, mas se a gente despertou é. para uma nova realidade, aceitar e seguir caminhando para uma nova direção. Eu vejo a educação dos meus sobrinhos. É, eu, na, na época, eu Pode não parecer, gente, mas eu tenho 45 anos e na época, eu estudei inclusive com o Caio, que está aí na, na, na live. Eu percebo que na época em que eu é, fiz o meu colégio, não existia a mínima educação voltada para a ecologia e a sustentabilidade. Mas eu vejo meus sobrinhos hoje, eles têm todo um processo educacional que é, respeita a ecologia e que passa essa, essa, essa ideia, esse conceito para eles tão cedo quanto quando eles tinham seis anos, eles já falavam disso abertamente em casa. O que, é que você acha disso? Eu particularmente acho que é o caminho. Eu estudei numa escola, acredito que muito dessa minha escolha de vida né, veio também da minha atuação na uhum. escola, que eu sempre participava das atividades de coleta seletiva, de competição, tudo relacionado a essa temática. E a gente precisa... A Política Nacional de Educação Ambiental ela aponta que a educação ambiental ela precisa estar de maneira integrada ao currículo da escola, não é ter uma disciplina, porque a escola entrega os conteúdos compartimentalizados. Então, a educação ambiental precisa permear todos eles, precisa trazer essa conexão de dos conteúdos dos saberes e de trazer de formar esse cidadão que com para que ele tenha capacidades habilidades atitude que crie uhum. valores para que possa perceber pelo artigo 225 não é para gente olhar para as futuras gerações é para gente preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para presente e para as futuras gerações ou seja pensar no agora também nossa sobrevivência ela está impactada. E outra frase romanceada que eu entendo as pessoas dizerem é eu preciso proteger a natureza. Mas a natureza ela não precisa que de cuidado, né? ela precisa desse entendimento, dessa relação mútua. É a gente que vai ser impactado, porque a natureza está há muito mais tempo aí resiliente, né? passa por fases de desequilíbrio, mas depois volta. A gente pode não, não acontecer esse retorno porque de voltar. somos frágeis. Não estamos, não estamos no topo da cadeia alimentar dominando tudo. Somos lá os mais frágeis do sistema. Né? Então, não é... E, e eu entendo isso como deixar afastada é a natureza. Não, não sou eu, então eu não sou frágil. Eu preciso proteger o outro, né? dar aquela sensação de não, a gente precisa entender a nossa fragilidade, entender o que estamos causando para que a gente consiga resolver esse, essa questão que a gente ajudou a criar. E Fantástico. é muito importante essa conexão nas escolas para que essas gerações já tenham muito menino de 4 anos dando sermão nos seus pais. Dando sermão dos seus pais, exatamente. <risos> então, essa geração vai chegar para mostrar pra mudar. como que deve ser feito. É, e por falar nisso, é, para a gente finalizar, a gente tem cerca de uns 8 minutos ainda, oito, nove minutos. O que esse tema traz para você? O que é que Suzane tem nesse tema? O que é que te trouxe? O que, é que te motiva? Qual é o seu porquê relacionado à ecologia e à sustentabilidade? Por que, é que você decidiu trabalhar nesse ramo? Eu entendo que, óbvio, você tem uma empresa que faz esse tipo de, presta serviços nessa área, e isso te dá o sustento financeiro. Mas além disso, qual é o porquê de Suzane para atuar nessa área? Bom, eu sou libriana, né? mas eu não sou o meu signo. Libra é equilíbrio, então eu sempre busquei muito esse equilíbrio via as, as questões acontecendo, né? essas injustiças, porque a sustentabilidade ela envolve o social, ambiental e econômico. E aí deixo a dica para pesquisar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que aponta que é a Erradicação da Pobreza, são 17 Objetivos. Erradicação da Pobreza até parceria para implementação dessas ações para modificar o cenário. Então, perceba que não é só modificar a natureza. Em início, eu sempre me engajei a buscar soluções de inserir as pessoas. Eu sempre via muito os catadores na rua e ficava muito irritada quando as pessoas chegavam próximo com um carro, xingava não entendia a importância da atividade desses 90% do que vai para reciclagem passa pela mão desse grupo e agora eles estão se tornando mais visíveis né esse momento ele ele deu para a gente a oportunidade de enxergar os vulneráveis nesse período de pandemia precisamos ainda mais nos unir e enxergar isso então, por sempre me incomodar com essas questões e incomodar também com o falar de Pernambuco não tem tantas tecnologias, Pernambuco não tem essa solução, que eu coloquei em mente que eu ia trabalhar na área de desenvolvimento sustentável, não ia para laboratório, eu queria algo mais contato com as pessoas, de conversar, mão de sensibilizar, mão na massa. Eu, eu sempre gostei de, de usar a criatividade para chegar às soluções, então, isso me motivou muito a fazer. E pela ecoi a gente não está simplesmente pelo lado financeiro. Eu coloquei como sendo um negócio de impacto. Todas as ações, todos os projetos que são fechados com a gente, a gente entrega, além do que foi contratado, um projeto para a empresa implementar, para auxiliar ou alguma entidade que já trabalhe ou ao, ou ao redor da sua empresa. Então, sempre trazendo um impacto a mais do que a gente está causando com aquela ação contratada. Né? Então, para isso, eu, eu me proponho a dar além do que eu fui contratada para fazer, de dar essa doação a mais. Isso é o que me move, é de trazer essas soluções, é de engajar as pessoas, é de conectar as soluções e para a gente sair desses problemas, né? O problema a gente sabe que existe, e as questões, elas precisam ser superadas, e isso que me motivou a, a trazer a sustentabilidade ainda mais para a minha vida e para a prática profissional. Lindo, parabéns. O Caio fez um comentário aqui, ó, Suzane, prazer em conhecer o seu trabalho e a sua atuação. E agradecendo também por compartilhar esse tema conosco. Gente, muito obrigado muito a bom, participação eu. de vocês... Muito obrigado, Suzane. Eu vou editar esse vídeo e vou subir ele para o IGTV, para o YouTube, eu imagino que até amanhã. Você quer falar mais uma coisa, alguma coisa, Su? Dá um recado Agradeço final? Agradeço o convite. Agradeço o convite de estar tá compartilhando, de estar tá conversando sobre sustentabilidade nessa época. Convido as pessoas a curtirem a página da Eco Sustentabilidade. A gente está com uma programação diferente, né? atendendo a essa necessidade de distanciamento social, mas estamos lá trazendo outras dicas. E para quem quiser conhecer, arroba com a tanto no Facebook quanto no Instagram, teremos palestras, lives, né? essa semana, do meio ambiente ainda. Então, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar e mandar as dúvidas que tiverem. Show de bola. Gente, um grande abraço e um beijo de acordo com a pertenência. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.